Então, gente, a gente tá mais uma vez aqui com o nosso Twin Show e dessa vez temos o nosso querido Dudes. Minha moderação está morta, mas continua viva aqui nas entrevistas. Dudesão, tchauzinho, pessoal. Oi, Eduardo. Oiê. Oi, então, Dudes, o que aconteceu? Nós queremos saber a trajetória e tudo com nomes, com alvos e é isso. Para todo mundo entender. Então, tipo, é, no começo foi meio que natural uma aproximação com algumas pessoas que já tinham certo vínculo e aparentemente havia tipo, uma grande aliança de oito que até outro cara chegou a, a citar e tal. Então tinha oito meninos unidos que votaram juntos na primeira semana e tudo mais. E depois disso, aí é onde entra toda a minha chateação, <risos> é, eu, tipo... Não estava satisfeito com essa aliança de oito E tentei fazer algo que seria, no caso, um F7 Com com Amanda, Samuel, Jaque, eu o Gritem e o Edu e o Adri Porque a Jaque tinha se movimentado e tal Chegada, eu me sentia mais à vontade com eles do que com o Aisling e o Leo, principalmente Sim Então, tipo, eu cheguei o Edu e pro Adri, que até então era o meu F4 Era a pessoa que eu falava praticamente tudo e propus isso, tipo... foi feito de louco e tal. para não, vamos manter com os oito e tal. Não fiquei. E tipo, na rodada seguinte, o que eles fizeram foi o que eu queria, entendeu? Fazer o um F7, só que, no caso, tiraram a gente e colocaram a e o no Léo no lugar, entendeu? E, uhum. tipo, e a partir daí que isso aconteceu, foi costa virada, sabe? Tipo, porta fechada total. E a partir dali eu sabia que seria a gente entendeu? então foi o que me deixou mais é, irritado foi a questão de, de eu ter tentado fazer alguma coisa não tá não tava cego pelo trucando nem nada tanto que tipo, o trucando desconfiava de mim todo dia sabe porque ele achava que eu ia flipar toda hora ele, ah o aí... nosso querido trocã é assim né ele é um <risos> pouco noiado. <risos> eu então, tipo, nunca estive na, na sombra dele né? e, tipo, a, nem era a cadela dele como eles achavam uhum. isso no fim das contas foi sabe? Tipo, essa bem claro, assim, pra mim. Até porque é difícil você cadela, né, amor Lembremos bem de alemães, onde você pegou uma leve faca, assim, e meteu no Giovanni, assim. Depois foi, fez é. assim, sabe? Então... Eu sabia que faz... parado ou fazendo alguma coisa eu ia ter alvo nessa temporada, então, por que não tentar? Só que aí fui podado. Nossa, Assim, quando começou essa temporada, na hora que eu vi a sua tribo, eu já pensei direto nos oito. E era uma é coisa bem. meio óbvia na minha cabeça de que os, outros, os oito iam ficar juntos <risos> e que tanto o Samuel e a Amanda quanto a Jack e a, e a Gabi estavam ferradas, né? Mas daí eu me surpreendi muito nesse último aí, quando uhum. quando o Trucan saiu, né? Já, eu já fiquei bem chocado com o que aconteceu, eu não esperava isso. é Uma coisa que eu queria perguntar é o negócio de machismo que a Amanda falou lá, que... Vocês foram machistas? É. Quem foi? O que, que, que aconteceu esse rol aí? Explica pra gente. Então, eu, eu não converso. Tipo, eu converso muito com o Samuel. Ele uhum. foi a única pessoa que me, me ouviu ontem, vamos dizer assim, sabe? Me deu certa abertura para pelo menos conversar, entendeu? porque o resto, nem isso. E, e eu acredito que não tem. Eu não sei o que aconteceu, o que, o que ele chama de atitude machista quem foi machista com ela, mas eu acredito que não tem sido do eu, porque ele foi receptivo comigo. Eu não lembro de ter feito isso, entendeu? Eu sempre conversei muito de boa com a Amanda E eu não sei de fato o que aconteceu Tinha, tipo, algumas brincadeiras Em relação à sexualidade Do, do Samuel Em chamadas, esse deve ter chegado pra ele Mas em relação a Amanda, eu não sei uhum. Eu não mais nela. Ah, certo É uma curiosidade, qual é a sua bandana? Que agora os três estão de bandana eu sou a de herói A do, do Diego é de white collar E a sua é de... No color ah, tá. Tô defasando a season aqui <risos> Só isso Diego? E assim, como foi jogar com o Gritem? Acho que é o primeiro jogo, jogo, né, que vocês jogam juntos Assim, ou não? Sim, é, meio que foi o maior incentivo assim para eu voltar Eu é, Não quis voltar no All Stars Por causa de estresse de mesmo de, do, do Eu sabia como seria jogar Um All Stars e, uhum. e, tipo, é, eu, quando o VD me convidou, eu, eu praticamente aceitei de cara, fiz um charme, claro Mas falei que ia pensar, mas já, a gente já tinha intenção de jogar alguma coisa esse ano E poder jogar junto, tipo, foi muito bom então, eu, E como o VD foi onde eu comecei, e meio que de forma indireta foi por causa do VD que eu conheci ele achei muito legal poder trazer ele para jogar pela primeira vez comigo, assim, então gostei bastante Twin, lembrando que os dois jogaram o The Circle. Ah, ah é, é. As Nossas cadelas, que delícia. Ah, uma coisa... Tá vi... o não conta. Nesse caso, conta. Eu tô brincando. Ai, ah, eu queria fazer uma pergunta, mas eu esqueci agora. Esqueci. Depois eu lembro. É, tá bom, tá bom. Vamos fazer as perguntas da plateia agora. Eu começo. Posso começar? Uhum. Começar com a pergunta do Bernardo. Dudes, se você pudesse comparar o seu jogo de Alemanhas e de Coreias com algum participante real de Survivor, quem seria e por quê? Eu sou pior... Pe... Eu sou a pior pois pessoa é. para fazer isso. Eu sou muito ruim de lembrar nome da, das pessoas, então não vou conseguir fazer isso. Em, em Alemanha você me comparou com... Eu lembro que você fez uma... Uma comparação, hum. eu não vou lembrar agora. Mas eu vou... Eu, não, não vou... eu sou muito ruim com nome, eu não vou saber comparar. Uhum. Não consigo pensar numa pessoa que tinha muito alvo e foi podada Então explica, então fala, então, fala, fala assim, qual experiência você gostou mais? De Alemanha eu não gostei. teve experiência nenhuma ou de Coreia? Você já é, eu gostei mais de Alemanha porque eu consegui jogar de forma mais leve assim, por, Exatamente por tipo, ser mais ignorante, vamos dizer assim Em uhum. questão de jogo virtual, sabe? Uhum. Eu consegui ter menos, eu tinha menos paranoia, eu consegui me me mover de uma forma mais tranquila, assim, entendeu? Mesmo que eu não estivesse arrasando como eu achava em alguns momentos, eu estava mais leve. Agora, a Coreia foi, assim, tensão do início ao fim e... e foi bem mais pesado, sabe? Assim, tanto de... Teve alguns pontos mais positivos, como torcida, essas coisas. Era coisa que eu não tinha Alemanha, apoio, Sim. assim, externo, sabe? E ah. só que, em questão de jogo, foi bem mais cansativo, assim, mesmo tendo ficado bem menos dias. <risos> Uhum. Ah, lembrei da pergunta que eu ia fazer É se você foi chamado para jogar O Mumbai com a gente Sim, sim. Foi? Bari... E você recusou Pô, eles você não, não quis. falavam eles, eles não falavam comigo sobre o All Stars Por um tempo, assim Porque o VD ficava insistindo Toda eu a... e o, o Kevin principalmente Questionavam Tipo, questionaram umas três vezes Se eu ia jogar antes de começar a me incluir Nas coisas de moderação, né? Mas eu, eu hum. nunca, desde que eu saí de Alemanha <risos> Eu sabia que não ia voltar a nós isso, Por conta própria assim, meu Ah, entendi Legal é, Tem uma pergunta agora do Felipe Lopes Essa pergunta é meio estranha, mas tudo bem Ele falou, entre aspas Pergunta para o Dudes Qual moderador ele gosta mais e qual ele não gosta <risos> Tá é, Eu <risos> Na atual formação da moderação eu gosto mais do Cime, tipo, porque ele é muito meu amigo. Desde um tempo, assim, que a gente é como irmão, ele é a pessoa que sou é mais próxima, assim, nos Jogos. Ele e o Anthony, acho que ficam aí no mesmo nível. Então, como pessoa assim, eu gosto muito dele e, como moderador em si, eu admiro o Kevin em todos os níveis. Assim, eu acho muito foda o que ele faz, de forma técnica mesmo. Uhum. E que eu menos gosto, não sei, o Doug era o que mais me ignorava, sabe? Mas <risos> gosto muito dele. Acho que o Doug é mais gestante, vamos dizer assim. Mas ele é maravilhoso. É uma ele também ignora né? a gente. Ele ignora a gente também. Ignora a gente, gente, gente, né, Diego? É, ele ignora é, direto. É uma terceira estrelinha, sabe? Ele ignora. Principalmente quando a gente precisa. E eu tenho agora também mais duas perguntas. Duas perguntas. Uh... Uma também é do Felipe Lopes, que está bem participativo nessa entrevista, eu não sei por que Felipe Lopes, mas vamos lá. Ele perguntou assim, Dudes, se você não sabia que a Isa estava no cast, nem ela de você, como que você se comunicava com a moderação pré-jogo? Então, eu, eu, só o Vinícius falava comigo, e eu tinha esse receio assim, de não falar com ninguém mais, porque eu, imagi eu não imaginava assim, que a Isa em assim, si poderia estar, mas eu achava que o Lucas poderia estar. Porque um dia eu perguntei pro VD assim, tipo, ah, eu posso desabafar com o Lucas? Aí ele falou assim, não, tipo, não fale com ninguém. Aí eu falei, ah, cara, tipo, ah, né? E, tipo, o VD me fez de trouxa assim, esse tempo todo. Antes Como sempre, faz todo mundo, né? Então eu não falei com ninguém, assim, da moderação que poder, sabe? Ninguém mesmo, só com o VD e o Doug em relação ao material de. Ou ir pra isso, ou pro Lucas, ou pro Kevin. Entendi. Pronto, Felipe P, respondido essas perguntas, meio estranhas, mas, vamos lá. É, e outra da nossa princesinha do TW, recentemente vindo de Alaska, nossa vencedora, Taina Rufini. Ela perguntou assim: Maravilha. Dudes, você foi um dos grandes nomes de Alemanhas, é um ótimo jogador, como muitos sabem, tanto que era uma das minhas apostas para o Winder. O que está acontecendo com Coreias? Uma caça às bruxas tirando os grandes alvos logo de cara? Como no seu caso, foi algo pontual? De certo. É, não, eu vejo esse padrão assim, porque tem muita gente que realmente nunca jogou nada e realmente é cru, assim, em questão de, de jogo. Totalmente cru. Eu comecei a ver as eliminações da outra tribo, isso já me preocupava que fosse seguir esse padrão, assim, sair numa área, sair na isso. E eu acho que tá muito assim, sabe? Eu vejo esse critério sendo muito utilizado, sabe? De quem já tinha um histórico era é mais conhecido ser eliminado antes do que seu par ou alguém que que a fusão vai ser assim também uma casa dos duplos um primeiro depois aos alvos, sabe que a gente terá uma um curso meio sombrio aí uhum. você acha que uma pessoa é bem massa. novata vai vencer Você acha que uma pessoa novata vai vencer uma que não jogou nada sei lá um pouco de experiência eu acho que, assim, ou então pessoas que têm um perfil de jogo, como a Amanda, por exemplo, que já jogou, mas é mais ah, é, sim. por baixo, assim. Entendi. Mas acho muito difícil, tipo, Leonan, o próprio Leal, conseguir avançar, assim, muito tempo. Uhum. Sim. E é isso. Por perguntas, eu acho que tá ok. Não tivemos pergunta hoje do Yuri Rodrigues, primeira vez que ele não participa. Não sei por Yuri claro Rodrigues, cadê é você? Cadê você, <risos> Ouvi falar que o Gustavo Pamplona deu um colar aí. Um novo colar. O um, ah, Gustavo Pamplona assumiu uma parte do quadro. É. Sim, vamos sim. agora brincar do jogo dos colares, Duduz. Eu acho que você já está familiarizado, né? Sim. Então vamos lá. Para quem você dá o colar de cadela da tribo? Inútil. Ah, tá. Cadela da tribo. Ah, Eu vou dar do Adriano. <risos> ah, é verdade. Cadela do, do Leal. Eu já escutei isso agora. <risos> Eu também ouvi vi em algum lugar, mas não lembro onde É, porque, tipo assim, é... o que irrita de ser voltado ao curso, assim é o discurso hipócrita depois, sabe? E eu ouvi que a pessoa não queria destruir seu jogo, que é você não jogar ainda, não sei o que. Então, a pessoa colocou lá no... debaixo da lama, é, é ridículo. Gente. Meu cu, né? E o curso do... do Adriano é sempre que ele não queria fazer isso agora, mas que ele teve que seguir alguém quem será, obrigado é. então, tipo, ele toda hora ele reafirma que não era vontade dele, mas que teve que ser feito então, dou pra ele isso me lembra uma jogadora de isso. daquela temporada como é Como que gosta muito de cavalos, mas enfim vamos seguir adiante é... então, pra quem você dá o colar de ameaça da tribo? É, eu, não, eu não queria dar para o porque eu, acho, eu não sei se ele vai conseguir ir longe com isso, assim mas é, de, eu acho uma potência social muito grande o Samuel. Uhum. Bom, ele é muito engraçado e, e gente, tanto que eu, ele conseguiu é, me agradar, se o tempo todo mesmo ter votado em mim e me excluído da mesma forma. Então, eu acho ele bem... Uma pessoa que não é... Conhecida assim nos jogos e que tá mandando bem. Uhum. Legal. Você, e o de amigo, colar é de amigo. Não vale briga. <risos> então... <risos> ah, vou, vou deixar pro Cris, então. Hum, o Trucã. É... Eu conversava muito com os dois desde o início, então sempre foram amigos. Se fosse alguma semana atrás. Teria sido do Leal, mas devido às circunstâncias, eu vou dar pro Cris, que ele é mais gentil comigo é, Fala aí, fala, Diego. Vamos falar do Você não quer anunciar o colégio do Pamplona? Não, deixa pra você anunciar. Pode anunciar <risos> Então o colar extra que é a nossa querida Cadela é né, superestimada. Gustavo Campolona barrada duas vezes na final. Ela disse assim: para quem você dá o colar, não. O que eu tinha falado? Era quem era a ameaça da outra tribo, alguma coisa assim, né? Isso, isso, isso aí. Isso, o colar de ameaça. É ameaça tribo? Tribo? Da outra tribo. Isso. Tem duas pessoas que eu acho que vão destaque. O Leonan, ele é uma ameaça natural, assim, eu acho. É eu, o alfineto o tempo inteiro. A gente fica uma conversa muito normal. Mas que ele vai ser é, podado de uma forma rápida. E alguém que eu acho que vai conseguir meio que, meio, meio que escondidinho, assim, ao redor de todo mundo é a Mari Queen Hum! interessante hum, já citaram o nome dela viu citaram o nome da Mari na entrevista anterior uh -huh. segunda vez é, Dudu eu tenho uma pergunta agora para a gente finalizar é, você guardou rancor, rancor ah. de alguém desde o layout, de algum alguém para seu amigo não eu não sei se é rancor, eu fiquei muito chateado com o Edu principalmente pelo se ele fosse sincero e falasse que quis me foder, <risos> que portas pra mim, não sei o quê, eu ainda ficaria mais conformado que faz parte. Mas o, o sarcasmo e a ironia pós-eliminação é que mais me irrita, sabe? Eu acho que não precisa ser assim. Isso eu também bastante... é, eu concordo com você. <risos> sabe, falar que me queria no jogo e que nem fosse pra se vingar, meu cu, né? Uhum. Tá certo. Pesado, pesado A doença entrevista, hein? hein você tem, você tem alguma coisa Para falar, Eduardo, para gente acabar? Algum recado para mandar para alguém? Algum shade? Falar mal de alguém? Alguma fofoca que você queira jogar? Não, esquece de você Depois eu não, não tenho mais nada que eu saiba de O, o contexto Essa chateação toda foi sentir senti muito podadas, assim, costas viradas Mesmo Ontem, ontem foi o pior dia do, do bebê, de uma forma geral, porque eles não se esforçaram para a prova, sabe, tipo, excluíram a gente do Skype, não queriam entrar no Skype para fazer prova e, tipo, queria, quiseram ir para o sorteio para poder sentar, porque queriam que um de nós sentasse, tipo, meio que nem dá a chance da gente tentar vencer a prova, sabe, então, escritíssimo. É, você acha que eles sabotaram a prova justamente para você sair? Ah, eu acho que eles não, não tentaram então, tipo, A gente podia ter vencido sozinho, sim tipo, Tentaram tirar nossas chances E para o sorteio na, na parte de sentar para a prova tipo, Porque não, não tinha nenhum sentido eu sentar para a prova, sabe? Tipo, porque o que mais ajudei, ajudei, fui muito bem nas outras provas Então não faz sentido uma tribo que quer ganhar Sentar, querer correr o risco de que então... Ficou bem claro que eles não se importavam muito em vencer a prova. Aí isso foi muito chateante que eu falei, Aí cheguei a falar que a Amanda foi estúpida, foi que o Cris chegou e perguntou se tipo, ah, a tribo vai pro Skype pra fazer a prova, e, tipo, e ela foi tipo que sabe? Cara, tem coisa mais importante pra fazer, sabe? Tipo, hum. Pá na cara. Sim. Então, <risos> não precisava, sabe? Tipo, essas coisas, acho que é meio de graça chatei um pouco mais. Ah, agora que entendi. Foi... Agora que entendi o comentário do que ela tem coisa mais importante pra fazer. Sim. Foi meio que essa rispidez, assim, antes da prova. Com o Chris, tadinho, que é a pessoa mais doce do, do universo. Então, mas foi uma experiência boa, assim. Foi, foi divertido, me diverti bastante nos primeiros dias, principalmente. E valeu a pena. Né? É isso mesmo. Tá bom, então. Infelizmente, você saiu cedo, dia. mas é... Ainda volta? Ainda volta? <risos> não! <risos> não? <risos> tá bom, então. E é isso, gente. É isso, gente. O Twin Side é Show vai tá ficando por aqui. por aqui. Essa entrevista tá bem crocante. Então, vocês assinem aí embaixo, não sei onde é que é, sei lá, se inscrevam, qualquer coisa. Mas a gente é despedido, <risos> tá bom? Isso aqui é o tá bom? Gente, tem um anúncio pra fazer, meu amigo Christian Barreto falou assim, quem quiser jogar o real life dele, Survivor Salvador, só entrar lá no site, no grupo, sei lá o que, se inscrever falar com ele, porque ele quer muito que isso aconteça, tá bom? É isso, beijo. E ele prometeu que se não atingir o número mínimo de pessoas, ele vai começar a fazer um strip, essas coisas assim, daquela cadela que ela faz. Então corram lá, gente, sua chance de pegar o Christian Barreto, é, tá lá, Salvador. E é isso, vamos tá. finalizar. Tchau. Obrigado a Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo, Tchau, beijo. Até a próxima. Até a próxima.